Gêmeos nascem em dias, meses e anos diferentes nos Estados Unidos. Os irmãos Alfredo Antônio e Eileen Holanda nasceram com apenas 15 minutos de diferença, mas Alfredo veio ao mundo em 31 de dezembro de 2021 e Eileen, sua irmã, em 1 de janeiro de 2022. Uma maternidade na Califórnia, nos Estados Unidos, registrou um raríssimo caso de gêmeos que nasceram em dias, meses e anos diferentes. Segundo o estabelecimento, Há cerca de 120 mil nascimentos de gêmeos por ano nos Estados Unidos, pouco mais de 3% do total, e a chance deles nascerem em anos diferentes é de 1 em 2 milhões. É uma loucura que eles sejam gêmeos e tenham aniversários diferentes, disse a mãe, de nome Fátima Madrigal. Os gêmeos se juntarão a três irmãos mais velhos, duas meninas e um menino na cidade de Greenfield. E a mãe disse que seu filho mais velho estava animado por um dos bebês ser um menino. Este foi definitivamente um dos partos mais memoráveis da minha carreira. Disse a Ana Abril Arias, que foi a médica que acompanhou a senhora Fátima Medrigal durante o parto. Que trabalha na atividade medical grupo, segundo o comunicado divulgado pela maternidade. Casos do tipo são raros e acontecem em diferentes partes do mundo. Meu nome é Wilson Fofinho, mais bonito de Angola. Se inscreva no meu canal e compartilhe com seus amigos. Sou angolano e faço vídeos para o YouTube. Este é mais um quadro que nos leva a narrar casos no mundo, casos no mundo raríssimos de acontecer. Cá no meu país, de Angola, dificilmente eu nunca vi isso e eu perguntei né, para os meus velhos, disseram que também nunca viram isso. Imaginemos que falta um minuto para que o ano mude. Imaginemos que eu estou em 2021, zero hora e 55 minutos. É, minha esposa, por exemplo, está no hospital e dá a luz a 23 horas e 58 minutos. Passa 2 minutos, 2022, mudamos de ano, e dia 1 um de janeiro, por volta das 0 horas, por exemplo, e 15 minutos, é, a minha esposa dá a luz ao segundo, ao segundo filho, ao segundo bebê. Será um caso muito diferente, isso por causa... É, da, da, da hora por causa da hora porque mudamos de ano no meu país eu nunca vi meu país eu nunca vi um caso do tipo casos como esse são raríssimo conforme nos acompanhamos nos Estados Unidos as chances de nascerem né, são em um em 2 milhões de anos é uma loucura é uma loucura e para você que é novo aqui no canal Acompanha outros vídeos e tu verás que tem vídeos que eu sou narro. Sou narro porque são vídeos que eu dou lugar, os espaço para esses vídeos serem serem publicados e divulgados para você que é inscrito, para você que não é inscrito, se inscreva. Porque o meu canal não tem regra. Eu faço e mostro aquilo que eu aprendo e compartilho com os meus inscritos. É isso, nós ficamos por aqui. Não sai sem ver mais um vídeo. Não sai sem ver mais um vídeo. Coloca like. Porque fazer vídeo do tipo dá muito trabalho, coloca like. E eu estou muito feliz pela família, desejo bênçãos, desejo tudo de bom. Porque eu sei que amanhã também, também passarei por um processo do tipo, ou do meu irmão, ou mesmo meu filho. E eu sei que há uma tensão grande, uma tensão grande de receber ou de esperar um filho. Então desejo à família felicidades. E eu mando bênçãos a partir de Angola, a esta família que está nos Estados Unidos. Que tudo, tudo, tudo que é de bom, essas crianças, né? o Antônio, o Alfredo Antônio e a e Yolanda, possam, possam ter na sua caminhada, na sua, na sua juventude, quando crescerem. Já estou a mandar bênçãos, já estou a mandar alegria. Então ficamos por aqui e fomos.